falando aqui coisas que eu nunca falei pra ninguém. Já estão vindo para cima da gente. E eu não vou ser passivo como as pessoas foram. Então se tem gente achando que o Rafael é bobo, é ingênuo, é, sabe, vai ficar quietinho, não vai. Rafael parente. Não vai ficar passivo, não vai ficar aguentando tudo, não vai ficar aguentando fake news e jogadas, e não vai ficar, sabe, é, aguentando porrada no meu grupo sem fazer nada. Eu vou atrás do que está acontecendo, de quem está fazendo, e vou retrucar. A altura. Eu quero ter alguém que eu tenha certeza que vai derrotar a pra mim que eu tenho a certeza que tem sangue nos olhos, que tem garra, que tem competência, que tem estratégia, que tem um melhor projeto, que tem a melhor articulação. Isa Auxílio, soube que você teve a reunião com ele essa semana. Você pode falar como foi, vocês tomaram café, chá, cappuccino. Ele me convidou para um almoço e eu aceitei o almoço. <risos> eu já acredito que ele foi Inclusive... Eu olha acho só. que ele nem sabia que ia ser eleito, sim, o cara tava sim, em quinto lugar, tá? me surpreendeu chegar pro segundo lugar. Ele foi surpreendido. Gente, é. olha só, eu perguntei pra ele, eu lembro de ter perguntado isso, mas e as suas promessas de governo? Aí ele não esquece, esquece, não tem promessa. <risos>